Te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela vida do Ian e pedimos que o Senhor o cubra com a sua boa mão, com a sua forte presença em sua vida e que ele, ó Deus, cresça em conhecimento, em sabedoria, em obediência à Tua Palavra. Abençoa, Senhor Deus, o nosso neto querido e que ele possa, Senhor Deus, crescer debaixo da Tua proteção e da Tua orientação. Abençoa com ele, a Deus, o Claudinha, a Michele Alice e o Edu, que eles sejam abençoados pela vida do Ian. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Uma versão muito alta. Então, assim, não vai ter nada no notebook que é muito.